Ah, eu sou first pick Eu vou fazer uma parada super troll, tá? Não, não, não faço em casa Eu não vou não Levemente troll Só um pouquinho troll 10% troll Eles precisam lançar o Victor Arcane logo Mas ia ser legal o Victor, o Victor humano Meio, meio lerdo assim, tipo Imagina se ele tivesse, se mudasse as falas dele Ele falasse Evolução <risos> Oh, mas é muita carência né cara, no meu jogo você não troca, contra mim você vem a de nível 1, é muita carência, oh meu deus do céu No meu jogo o cara trola, e aí contra mim vem a de nível 2, é patético Não tinha W, eco, não? Ou tava amigo? Esses Ziggs é muito bom Nossa, a gente tem Sala Suporte contra a Que bom, uma bela ult pra ele, né? Caramba, não pegou isso não? Não tem como impedir ele de fazer isso, porque ele puxa a wave muito rápido. Nenhum livro vai te ensinar ah. isso. Não me pega! Ele tava louco? <risos> Hã? Não, não, não. Não, não, não, não. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, a aí, pera eu pera aí, pera vidinha também, né? Cara, a lança teletransportou. A lança teletransportou. Eu sempre começo, eu me questiono quando esse tipo de coisa acontece porque eu não sei se eu que joguei mal em não desviar, mas não. Eu tenho certeza absoluta que essa lança não tava nem perto de mim. Eu tenho certeza. É a única certeza que eu tenho nessa vida que essa lança não, não, não pegou em mim. Esse Lúcia me mata tranquilamente. É bem chato. Tem força do Vendaval. Enorme, não tá, mas ele tá. É, Nossa, tem muita ult boa pro Silas. Eu não dou dano. EZ começando fraco é uma tristeza, né? Nossa senhora. Vou fazer Hex Drinker. Cara, essa skin é muito ruim. Eu já tenho um pouco de ataque speed com essa skin, parece que eu tenho zero. Parece que tem, um, tem alguém de Frozen Heart perto de mim. Ela vai que faz alguma coisa isso. Kieran, A perdição chegou para eles receber. Cuidado, né? Porque a lança dela aparentemente faz curva. O que é meu. Nossa. Eu, inocente, achei que não fosse tomar dano, porque não tava no True Damage do set Tomei pouco Ui. Calculado Haters vão dizer que foi sorte Futuro o passado. Se eu não errasse o Qzinho. O que é deprimente é que se fosse qualquer boneco do jogo ali eu teria morrido. Qualquer de Anger teria me matado, mas era uma ali dali. Ah, foi quase, eu não podia ter errado o Qzinho. Tudo bem, ele flechou pelo menos. O futuro é mais assim, Nossa! Feliz então! Bora passiar! Estão querendo e não estão sabendo pedir? Quando o pedido voltam ao seu passado, você tem que. Neutralizado, ai, <risos> que isso. Bom foco. Nossa, se eu tivesse ult nessa ult do Silas... Eu quero jogar de em mid. Será que é muito crime? Olha aí, já tem já tenho 50 vindo pra cá. Que isso vai cobado? Não pode impedir. U pedrada. Boa galerinha, foca o EZ, foca o EZ Conta Maitê Foca o EZ O Silas jogou muito bem, o NAR também, todo mundo jogou bem, menos eu